Cenário, mesma coisa, faça um teste antes. Pega o seu telefone, se você gravar com um telefone, uma filmadora, bota o combo no tripézinho, não é caro, vai colocar, se posiciona, pede para alguém fazer uma foto. Você vai tentando, olha, vou tentar esse canto do consultório, vou tentar esse canto da recepção, vou colocar. E vai escolhendo um cenário apropriado para você gravar. Coloca um abajurzinho do lado, alguma luminária, ou... Você pode colocar o equipo por trás, você pode até acender a luz do equipo, que fica legal. Algumas dicas para você. Ou na recepção, é importante fazer um teste para você escolher um cenário bonito.